Graça e paz, amados irmãos Nós vamos nos colocar em pé Também a nossa saudação aos irmãos que vão acompanhar depois pela internet O Senhor vos abençoe Eu desde já peço minhas escusas, né? A voz não está muito boa E tosse, né? Bastante, tosse alérgica, como tem falado, temos feito uso da, da medicação, estamos fazendo tratamento, chás e tudo mais, né? Menos o chá de cebola, né? esse não tem condições, né? o chá da armadilha não dá, mas demais chás estamos tomando. E o certo é que essa temporada de frio prejudica um pouco, né? Então hoje nós vamos resumir um pouquinho o louvor Para poupar um pouco a voz Para a mensagem Falemos com Deus Senhor Aqui estamos mais uma vez na tua presença Tão agradecidos a ti Porque tudo que o Senhor tem feito Tem sido tão maravilhoso O Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Por isso nós agradecemos e louvamos a Ti, rogando que o Senhor tome controle nesta reunião, Senhor. Fale conosco, receba o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. <coughs> Nós vamos começar cantando o número 143 do nosso Inário, Palavras de Vida 143, Palavras de Vida em Ré. Sim, outra vez Elas palavras de fim São essas palavras de vida Que belas são Que belas são Essas palavras de vida Cristo a todos agora dá elas palavras de vida Dá Vindo oh, só, pecador, pelas palavras de vida, por amor te salva, ele ao céu te chama. Que belas são, que belas são. Essas palavras de vida Que belas são Que belas são Essas palavras de vida É Jesus o bom Salvador Belas palavras de vida Ternos são Consolador belas palavras de vida. Ele é luz e vida, paz, conforto e guia. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Que belas são, que belas são essas palavras de vida. Amém. Graças a Deus. 156 já vai ser o último hino antes da mensagem. Céu para mim. 156 <coughs> Sei quando Cristo Jesus há e nem qual dia que eu hei de partir, mas eu sei que notando seu rosto vir, será grande glória para mim. Será grande glória para mim. Será grande glória. Mas eu sei que notando seu rosto luzir, será grande glória para mim. O canto dos anjos ainda não sei nem que sinfonias eu lá ouvirei, mas eu sei que o falar de Jesus o meu rei. Será sinfonia para mim? Será sinfonia para mim? Será sinfonia para mim? Mas eu sei que eu falar de Jesus o meu rei. Será sinfonia para mim? Não sei que morada Jesus. E nem qual o nome que eu hei de ganhar, mas eu sei que o bem vindo dele hei de escutar. Só isso será céu para mim. Só isso será céu para mim. Só isso será céu para mim. Mas eu sei que o bem vindo dele é escutar. Só isso será céu para mim. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 11. Lucas capítulo 11, versículo 14 em diante nós vamos ler o 14 e depois vamos meditar nos demais também né? fiquemos em pé e ele estava expulsando um demônio o qual era mudo e aconteceu que saindo o demônio o mudo falou e as multidões se maravilharam Senhor Jesus Jesus nosso amado Pai, que estamos nós mais uma vez Sim. Agradecidos imensamente ao Senhor Sim. Por termos o privilégio de poder nos reunir nessa pequena sala E adorar a Deus na beleza de sua santidade Agora nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras, e que possamos sair daqui melhores do que chegamos. É o nosso desejo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem assentar. -nos. Nós vamos falar um pouquinho sobre vigilância manter vigilante vigiar e esse é um assunto que parece não ter muito a ver com esse versículo se nós lermos apenas ele isoladamente não tem muito a ver com o assunto mas vocês vão entender que nós vamos meditar em todo o contexto porque ele curou esse, esse enfermo que estava possuído por um demônio qual causava é, a sua mudeza. Ele era mudo. E saindo o demônio, o mudo falou. No versículo 15, nós vemos que alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Deus Ebu, o chefe dos demônios, e outros. Tentando-o, buscavam dele um sinal do céu. Mas ele, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás também está dividido contra si mesmo, como ficará de pé o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beuzebu. E se eu expulso os demônios por Beuzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso eles serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, sem dúvida é chegado a vós, o reino de Deus ele está dizendo em resumo que nenhum lar vai contra si mesmo ninguém joga contra o próprio time ninguém faz gol contra quando se trata do âmbito espiritual nem mesmo o diabo joga contra o próprio time quanto mais nós devemos nos atentar para isso Jamais jogar contra o próprio patrimônio, contra as obras de Deus. Mas eu quero atentar para a continuidade, dentro dessa contextualização, a continuidade do assunto. Ele primeiro explica para eles o que ele está fazendo. É pelo dedo de Deus e que chegou a eles o reino do céu ou o reino de Deus quando o forte homem no versículo 21 armado guarda o seu palácio os seus bens estão em paz mas sobrevindo outro mais forte do que ele vencendo-o tira-lhe toda a sua armadura em que ele confiava e divide os seus despojos e quem comigo, ou melhor, quem não está comigo é contra mim e quem comigo não ajunta espalha é muito simples a maneira como Jesus é, tratava desses assuntos quando o espírito imundo tem saído de um homem ele anda por lugares secos buscando repouso e não o achando ele diz eu tornarei para minha casa de onde eu saí e chegando a varrida e ornamentada então ele vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele eles entrando habitam ali e o último estado desse homem é pior do que o primeiro é claro que ele não está aqui usando uma linguagem literal ele não está falando de uma casa construída por mãos aqui ele usa a linguagem figurativa simbólica Assim como Paulo utiliza esta mesma linguagem Quando ele diz que nós somos, nossos corpos são templos do Espírito Santo Também usando uma linguagem simbólica, escrevendo aos coríntios Ele diz quando esta casa deste tabernáculo terrestre se desfizer Ele não está falando, obviamente, da casa literal Construída de barro ou de tijolo Mas ele está falando do seu corpo quando essa casa deste tabernáculo terrestre se desfizer temos outra esperando por nós no além então essa mesma linguagem é aplicada aqui por Jesus quando ele diz olha é, o espírito imundo sai de uma pessoa e aí ele explica que é uma linguagem figurativa porque ele já está falando do espírito saindo de um homem compreende isso? Irmãos, eu tenho visto muitas pessoas serem libertas ao longo da minha caminhada cristã. Eu tenho visto demônios serem expulsos e libertações tremendas através do poder de Deus. Há poder, há autoridade no nome de Jesus Cristo. Isso é é inegável a Bíblia chega a dizer, você crê que há um só Deus os demônios também creem e estremecem diante dele os demônios tremem na base eles batem retirada. mas a questão principal que eu quero enfatizar aqui, que eu também tenho visto muitas pessoas que são libertas hoje e daqui poucos dias estão no estado pior do que estavam antes de ser libertas. Aí você pergunta, mas isso é possível? Como isso é possível? Isso é possível quando não há vigilância? São é, inúmeras as escrituras que falam sobre vigilância, vigiar, vigiar não é é estar alerta, estar atento, vocês estão entendendo? Estar atento, principalmente após uma libertação porque de nada adianta você ser liberto e retornar para casa com os mesmos comportamentos que te levaram àquele estado de possessão ou de opressão ou de enfermidade esse, é isso que Jesus está dizendo esses espíritos vão esse espírito vai voltar e quando ele voltar ele não volta sozinho ele volta acompanhado e o, o, o segundo estágio né, desse, desse indivíduo fica, se torna pior do que o primeiro, por falta de vigilância. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 18, ou melhor, versículo 8, 1 Pedro 5, 8, Ele começa... Eu estou indo devagar por causa é, da tosse. Né? Se for muito rápido, aí vai ser uma sinfonia de tosse. Né? 1 Pedro 5, 8 Sede sóbrios É, é interessante como a Bíblia dá margem para nós avançarmos estudarmos tantos é, significados de cada palavra, não é? <risos> sóbrio, é uma linguagem mais fácil de se compreender, na língua portuguesa, o sóbrio é o oposto do que está embriagado, do que está... É, sob algum efeito alucinógeno. Concordam com isso? É o sóbrio. Ele tem consciência do que ele está fazendo, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe as consequências de suas ações. Então, Tiago, ou melhor, Pedro, está dizendo: começa por aí, sejam sóbrios tenha noção do que você está fazendo tenha consciência de suas ações que essas ações elas trarão reações seja positiva ou seja negativa quando você investe no banco ele vai te gerar dividendos ele vai te gerar lucro dependendo da ação que você investiu quem investe em mercado de ações se ele investir bem ele tem lucro se investir mal ele tem prejuízo assim na nossa vida cristã as nossas ações vão determinar os resultados, vocês estão entendendo? se você planta trigo Raquel, você vai colher o quê? hã? trigo Alice, vai e planta um pé de feijão. O que, que você vai colher, Alice? Feijão, é claro. Parece uma pergunta sem noção. É óbvio. Mas parece que nós queremos plantar trigo e colher feijão. Plantar feijão e colher trigo. Não tem como. Então, Pedro está dizendo, começa assim, olha, sejam sóbrios. Vigiai! estejam alertas o tempo todo, porque o cristianismo não é um parque de diversões, é uma batalha, e aqui nós estamos em um lugar de batalha, batalha espiritual, talvez algum alguém que vá assistir pela internet, esteja vivendo aí nesse momento, grande batalha espiritual, é normal, o cristão que não está vivendo batalha espiritual é porque ele já perdeu a batalha. Se o diabo não está te perseguindo é porque ele já te alcançou. Compreende isso? Então esteja alerta. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. voltando ao texto nós devemos vigiar ainda mais quando você recebe uma libertação de Deus que o diabo tem uma coisa que ele não gosta de perder isso mexe com o ego dele e ele vai fazer de tudo para reverter o resultado se você termina o primeiro tempo ganhando, pode saber que no intervalo ele vai fazer as manobras para voltar no segundo tempo tentando virar o jogo, estão entendendo? Ele vai querer reverter o resultado, porque ele não aceita perder, e é isso que Jesus está falando, por isso você deve estar vigilante se havia... Se é, é importante isso gente, que nós falamos aqui, tem muitos jovens e é muito importante nós entendermos essas coisas ação, toda ação gera uma reação cada decisão que tomamos reflete na nossa vida Há coisas que num primeiro momento parecem boas parece legal mas que vai lhe causar um dano não só físico, muitas vezes espiritual, familiar às vezes pro resto da vida então o conselho de Pedro corrobora com o ensino de Jesus quer dizer, fique alerta não é só esvaziar a casa não é só limpar a casa e adorná-la, mas é que essa casa esteja cheia, cheia de quê? do Espírito Santo, aí, volto a falar daquela maneira que havia sido ensinado para nós, que não concorda com a Bíblia, ah, quando você receber o Espírito Santo, você não vai ter desejo de pecar. Não, você vai ter sim. Porque essa natureza, essa, essa natureza carnal nunca vai te abandonar. Estão entendendo? Você só vai ficar livre dessa natureza carnal quando nós recebermos o corpo celestial. Está entendendo isso? Enquanto nessa natureza, enquanto nessa atmosfera, nós somos Carne então você continuará tendo sim desejos pelas coisas erradas aquele que tem um temperamento explosivo, colérico ele continua tendo aquele temperamento o que ele precisa é subjugar aquele temperamento Pedro é um exemplo disso, pensa num homem que gostava de uma briga, estava sempre, era sempre o primeiro a estar disposto a tudo, não senhor, se for preciso eu morro junto com o senhor, disse, não Pedro, você não se conhece ainda Pedro, deixa eu te falar, antes que o galo cante você vai me negar três vezes, mas ele era esse, esse perfil, talvez, o sanguíneo, né? no momento em que os soldados vêm para prender Jesus, Pedro saca da espada, e eu penso, isso não está escrito, isso não é doutrina, né? esse é o meu pensamento, eu acho, então vamos falar um pouquinho do achismo, você não vai sair falando que isso é doutrina, mas eu tenho para mim que Pedro queria era degolar o um soldado. Ele não foi para tirar um pedacinho apenas a orelha. Ele saca da espada e desfere um golpe que deveria ser um golpe mortal. Talvez, obviamente, o, o soldado que estava à sua frente era um homem muito treinado em batalha, um soldado romano, e pela sua habilidade ele conseguiu se esquivar e foi a sua orelha apenas pensamento meu que um soldado treinado não ia ficar parado esperando uma espada vir cortar sua orelha assim tão tranquilamente agora o fato é que Jesus vem e cura a orelha daquele soldado não talvez não pelo soldado mas para proteger Pedro porque você já pensou o problema que Pedro tinha nas mãos agora? você atentar contra a vida de um soldado romano durante o Império Romano, provavelmente Pedro seria morto junto com Jesus. Com certeza. Então Jesus cura aquele soldado para proteger Pedro. Em outro momento falou, é Pedro, você quando você era criança, você ia para onde você queria, você fazia o que você queria mas vai chegar o um momento que eles vão te amarrar, vão te prender, vão te levar para onde você não quer, já mostrando o tipo de morte que ele teria, e já mostrando para ele que chegaria o um momento, em que aquela natureza carnal, explosiva, é, colérica, temperamental, estaria tão subjugada pelo espírito, que ele seria preso e ao chegar diante da cruz onde ele seria crucificado, a única coisa que ele pede é que ele seja crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer como morreu o seu Senhor. Aí eu vejo o um momento em que a natureza carnal está totalmente subjugada ao Espírito eu poderia passar muito tempo citando escrituras é, citando personagens bíblicos mas eu creio que esse exemplo de Pedro é um exemplo maravilhoso depois de muita oração depois de muito jejum depois de muita leitura da palavra, depois de muita perseguição e pregação do Evangelho, depois de muitas almas serem alcançadas, aquele velho Pedro, não usava mais a espada na cintura, mas sua espada era a palavra. Aleluia. Gente, é tão tremendo, é tão tremendo, Pratique as disciplinas cristãs, é disciplina para subjugar, carne. Se você foi liberto, foi liberta de algo, não dê mole. É como a criança brincando perto da piscina, ela está dando mole para o perigo. E se ela não sabe nadar e cair ali, ela morrerá ali se não tiver alguém para socorrê-la. Como uma criança brincando ó, no meio fio de uma avenida movimentada, ela está dando mole para o perigo. Vocês estão entendendo? Né? Você foi liberto de algo? preencha essa casa com algo que seja o oposto daquilo que você foi liberto. Não é só adornar a casa, não é só limpar a casa, mas é encher a casa. E como é que eu encho? Porque a questão é essa. As pessoas ficam achando que é, é, quando eu tiver o Espírito Santo eu não vou ter desejo de pecar, então aí eu, eu ainda continuo sendo tentado o tempo todo, quer dizer que eu não tenho o Espírito Santo, quer dizer que eu nunca vou ter o Espírito Santo, é sempre algo inatingível, não, o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem, mas há meios pelas quais você bloqueia essa natureza carnal, quanto mais você dedica tempo a ler a palavra, isso vai preenchendo essa casa, Quanto mais tempo você dedica para orar, mais você preenche essa casa com coisas que são opostas ao pecado. Aí é uma questão de física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Se a casa está cheia, não cabe mais nada. Estão entendendo? A casa está cheia com as coisas espirituais, ela não cabe. Por mais que a carne deseje, mas o espírito diz não, que já está ocupado. Quando você principalmente aqueles que têm a natureza temperamental, explosiva, quando você subjuga essa carne através do jejum, é tão tremendo. Tenho tido experiências, assim, tremendas. A minha esposa sabe que minha natureza é difícil. É difícil. E eu percebo que quando você submete a carne a um, um período maior de jejum, aquele, aquela natureza de explodir, de ficar nervoso, você não tem força para isso, você até tem vontade, mas aí o teu corpo lembra, fala, não, mas eu tenho que economizar energia, que eu estou privado de alimento, você está dizendo para a tua carne, Ó, quem manda aqui sou eu, você fica quietinho aí, é uma, gente, é uma experiência tremenda, quem nunca teve uma experiência dessa? eu quero encorajar, tenho tentado encorajar e estimular você a fazer é claro que há situações específicas para irmãos e irmãs que tomam medicação controlada aí sim esse seu jejum tem que ser bem orientado. Você não pode sair fazendo de qualquer maneira, porque isso pode te causar um problema. Mas você que está bem em saúde, experimente fazer. Experimente. Criança, pode fazer? Olha, eu não recomendaria você, a criança, se abster totalmente do alimento. Eu tenho visto médicos dizer isso. Mas você pode abster de coisas gostosas. É, faça um jejum, criançada aí, uma semana. Em uma semana eu não vou comer nada que seja agradável ao paladar. Daniel fez isso. Eu vou me dedicar a comer legumes, coisas saudáveis, porque você ainda não está com seu organismo totalmente formado. Então, você pode abrir mão daquilo que é prazeroso para você. Estão entendendo? E você dedica ao Senhor isso. Você vai ver como que Deus se agrada. O jejum, na verdade, não é para mudar Deus. Deus está na mesma posição de sempre. Deus está pronto o tempo todo. Mas o jejum é para mudar a gente. Ele tem mais a ver com a nossa natureza. Então, casa vazia é casa que não mora, que não... Leia a Bíblia que não jejua. E aí você está correndo um sério risco de que esses demônios, espíritos, voltem e deixem o segundo estágio. Foi o pior do que o primeiro. Agora, eu gostaria enquanto nós caminhamos para a parte final aqui dessa meditação de pensar no versículo seguinte parece que sai um pouco do assunto eu ainda estarei falando sobre é, vigiar deixa eu primeiro antes de eu falar do próximo versículo para nós não perder o foco aqui algumas escrituras sobre vigilância Mateus 24, 42 Jesus manda vigiar ou seja, estar alertas, porque é, você não sabe a hora que há de vir o vosso Senhor. Ainda em Marcos capítulo 13, da mesma forma dos evangelhos sinóticos, né? Marcos 13, 36. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Havia muitas outras escrituras é, com um teor semelhante: né? vigiar e vigiar. A, vi, a vigilância é tão importante quanto a oração, quanto a leitura e o jejum. Agora, eu acho tão maravilhoso a maneira de Jesus, porque Jesus ele sabia de todas as heresias que se levantariam no decorrer da história. Deus sabia disso. E de antemão, ele sendo o profeta, aquele que foi é, é, profetizado por Moisés no capítulo 18 de Deuteronômio, o Senhor vosso Deus levantará um profeta no meio de vós, semelhante a mim, a este, ouvireis e sendo o profeta ele anteveu uma série de heresias em maneiras simples de uma maneira despretensiosa até no versículo 27 nós vamos ver isso e aconteceu que enquanto ele falava estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, Abençoado é o ventre que te trouxe e os seios em que mamaste. Mas ele disse, Antes, abençoados são os que ouvem as palavras de Deus e a guardam. ela já levantou de uma maneira, <risos> obviamente, para engrandecer Maria, não? a longo prazo, essa afirmação poderia causar uma, uma adoração a Maria, como de fato causou, a simples saudação do anjo Gabriel a Maria, virou reza, de adoração bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre é a saudação do anjo Gabriel a Maria já virou uma adoração, isso aqui seria mais uma mas Jesus corta esse mal pela raiz ele diz não não é bendito o ventre que, que me gerou ou os seios que me amamentou, não é bendito, bem-aventurado, é os que ouvem a palavra de Deus e aguardam, esse guardar aqui não é de pegar e guardar no armário, você sabe disso, né? está muito vinculado a obedecer, a ser fiel a, ó oh, gente, falávamos hoje à tarde sobre esses sinais, é? maravilhas, prodígios, tudo isso tremendo, maravilhoso, dons de Deus, que são enviados ao povo, assim como a serpente de bronze, um objeto de Deus, enviado ao povo, para curar daquelas picadas, de serpente, acontece que passou aquela fase, e o povo continuou olhando para a serpente de bronze, Deus envia homens ao longo da história, com dons, esse dom, vai embora, e as pessoas pega isso e faz disso uma serpente de bronze e começa a queimar incenso sobre isso. Estão compreendendo a ligação com o versículo? Então o que Jesus está dizendo? Não para com isso. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e guarda e obedece. Compreende? Alguém disse. É, e eles ficam fazendo pressão aos irmãos que tem tomado posição pela palavra, alguém vem e diz não, mas precisa do irmão precisa desse profeta para ser arrebatado eu disse, onde é que está isso na Bíblia? quer dizer que então é ele que vai te arrebatar? é um homem que está morto quem vai te arrebatar? não, não, aquele no qual eu creio está vivo, ele ressuscitou, ele ressuscitou, ele é real, e ele foi quem disse, bem-aventurado aquele que ouve a palavra e guarda a palavra, obedece ela, o Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem, a gente precisa tratar dessas coisas, porque foi tantos anos de doutrinação, sectarista, que a gente precisa mostrar a Bíblia para as pessoas, e dizer, olha, esqueça o que se aprendeu, ó oh, Saulo, esqueça tudo, tudo não, que você vai precisar um pouco daquilo que você aprendeu para mostrar para as pessoas que não dá para confiar naquilo que você aprendeu ele vai dizer, olha gente, você quer alguém que era fiel ao judaísmo, esse era eu mas o que eu tinha por lucro, eu recutei com esterco para ganhar a Cristo ninguém é salvo pelas obras da lei, mas é pela graça por meio da fé a justificação pela fé em Jesus Cristo. Deus está fazendo isso conosco. Amém. É, é Fazendo uma limpeza, uma desintoxicação espiritual. Benditos ou bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Senhor Deus eu sou tão agradecido ao Senhor por essa Bíblia durante séculos ela tem sido atacada aqueles que a defendem como única regra de fé e prática durante os séculos são atacados, perseguidos e mortos não seria diferente em nossos dias Senhor, dá-nos coragem, ousadia para pregar essa palavra na unção do Espírito Santo, no poder do alto, para repreender essas forças das potestades, das trevas, para repreender as heresias que têm se infiltrado em tua igreja e mostrar às pessoas apenas o único caminho que é Cristo. Amém dá coragem a esse irmão Senhor, que está assistindo escondido, e ainda não, já entendeu que essa é a verdade, mas está com medo do que possa fazer o homem, não, o homem não pode fazer nada, eu tenho que temer aquele que pode destruir o espírito, a alma, Senhor encoraja teus filhos, a tomarem uma posição pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia. Amém, Senhor Amém. Amém Que Deus vos abençoe Amém. Irmãos, como nós avisamos já né? É, nós mudamos a, o roteiro, era para ser semana que vem aqui né? Mas por conta da inauguração da sala ali em Cascavel no próximo sábado estaremos lá. E desta forma, nosso próximo culto vai ser no mês de julho. Primeira semana de julho. Por conta dessa alteração do roteiro. Eu agradeço a compreensão dos irmãos. né e A gente vai ajustando a agenda. começo de cada trabalho sempre precisa ir acertando, ajustando. E ainda estamos no princípio e esses trabalhos e viagens têm tomado mais tempo, não exigido mais. É, portanto a gente vai fazendo os ajustes <risos> aos irmãos que estão sendo atendidos. você não fica em dificuldade com isso quando eu digo que está exigindo mais, né? está exigindo no sentido de termos que ajustar a nossa agenda. nós somos chamados para pregar o evangelho e eu desejo dedicar a maior parte do meu tempo para o reino de Deus cada fôlego de vida que tiver em meu peito eu quero usá-lo para o reino de Deus eu quero chegar ao outro lado não envergonhado talvez ainda terei o sentimento de que poderia ter feito mais mas eu quero chegar agradecido a Deus pela oportunidade que Ele me tem dado de ser um destenseiro da casa dEle, poder trabalhar para o reino de Deus. Fiquemos em pé, amados. Senhor Jesus, agradecemos a Ti por esse bom tempo, ainda que mais reduzido, o Senhor compreende, o Senhor sabe a dificuldade nesse momento e precisamos remir o tempo e poupar também a voz para que possamos amanhã também trazer a Tua Palavra. Mas eu creio que cada palavra tem sido muito bem aproveitada por cada um dos que ouvem. Agora leva-nos em paz aos nossos lares Livra-nos de todo mal e perigo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus vos abençoe e até amanhã o nosso culto aí. Na escola Bíblica, todos são convidados a 9 horas da manhã. Nos acompanhar aí pela internet. Né? Deus abençoe. <risos>